no ano de 1990, o importante documento foi organizado e publicado tendo em vista a necessidade de se intensificar os feitos em prol do acesso à educação para todas as pessoas. Este documento é a Declaração Mundial de Educação para Todos, organizado durante a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jontin, na Tailândia. A declaração apresenta 10 objetivos voltados para a garantia do direito à educação. São estes. Primeiro, satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, Segundo, expandir o enfoque. Terceiro, universalizar o acesso à educação e promover a equidade. Quarto, concentrar a atenção na aprendizagem. Quinto, ampliar os meios e o raio de ação da educação básica. Sexto, proporcionar um ambiente adequado à aprendizagem. Sétimo, fortalecer as alianças. Oitavo, desenvolver uma política contextualizada de apoio. Nono mobilizar os recursos e, décimo, fortalecer a solidariedade internacional. Desta forma, com estes 10 objetivos definidos, os governos participantes da conferência comprometeram-se em assegurar a educação para todos.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 Até o próximo vídeo. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br